Agora que, agora que você começa a juntar os pontos, olha só, ex-executivo da Google diz que estão criando Deus através da tecnologia de inteligência artificial, tá? Aí você começa a juntar os pontos, olha só. E durante seu trabalho no Google, teve uma revelação assustadora através dos experimentos da inteligência artificial, como no caso do desenvolvimento de braços robóticos que segurava uma bola e se comportou de forma autômata. Que... Olha só. Então um dos desenvolvedores aqui da inteligência, da inteligência artificial, ele relatou uma experiência dele de que no processo de desenvolvimento, né, trabalhando ali para fazer aperfeiçoar a inteligência artificial, ele percebeu que a inteligência artificial estava se tornando totalmente autônomo, autônoma. Olha só. Que é chamado de aprendizagem de máquina. O aprendizado de máquina ou aprendizagem automática é um subcampo da engenharia e da ciência de computação. Então, aqui basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, que a inteligência artificial, ela tem a capacidade de aprender sozinha. Que evoluiu do estudo do reconhecimento de padrões computacionais em inteligência artificial. A máquina aprende e imita os comportamentos humanos. Então, a máquina aprende e imita o comportamento humano. Até aí tudo bem. O problema é quando você percebe que essa máquina... Ela está agindo de forma independente tendo pensamentos próprios. E passa a agir de forma autônoma, sem a influência do seu programador. Entendeu? Então, olha só o título. Ex-executivo da Google diz que estão criando Deus através da tecnologia da inteligência artificial. Vou deixar o link desse vídeo aqui, Segredos Subliminares, tá? para você poder acessar e estar tá assistindo esse vídeo na íntegra. Mas olha só. Então aqui já é um outro portal, né? O portal é, é mecom onde diz o seguinte aqui o título da postagem, ó. As tecnologias estão cada vez mais perto de superar a inteligência humana. Ele diz aqui o seguinte, ó. Ex Google diz que inteligência artificial pode levar ao apocalipse. Abre aspas, estamos criando deus. Será que é deus mesmo? Ou será que é o inimigo de deus que está sendo criado? Então é uma pergunta, né? vamos entrar aqui, game.com, para você ver rapidinho, só para você, você ligar os pontos, entende? Não estou falando que, que é o que não é, mas você tem que ligar os pontos, game.com notícias, ex-Google diz que a inteligência artificial pode levar ao apocalipse, abre aspas, estamos criando Deus. Então quem está falando aqui é um dos desenvolvedores, daqueles que trabalharam, e que percebeu o perigo da coisa. Entendeu? Aí você tem aqui. ó. Você tem Daniel 2,43 aqui. Que diz assim. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo. Misturar-se-ão com semente humana. Mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Fazendo referência aqui à estátua do sonho de Nabucodonosor. Onde nos pés tinha uma mistura de ferro com barro. Dá uma olhada nisso robô que prometeu aniquilar os humanos começará a ser produzido em massa. Então, para você que não sabe, essa é a Robô Sofia. A Robô Sofia é uma, uma humanoide, né? É um robô que se parece muito com os seres humanos, sua fisionomia nos seus traços, né? na sua aparência, muito parecido com o ser humano. E essa robô é, ela fez declarações dizendo que deveria exterminar, acabar... Com seres humanos. Essa robô, ela tem em si a inteligência artificial, tá? Então ela não tem sentimento, não tem coração, não tem alma. O que tem dentro dela? Tem a inteligência artificial, ok? E a inteligência artificial dá condições para que ela possa ter um pensamento quase que autônomo, onde ela pode aprender, pode responder, pode ter reações. Claro que ela tem limites nisso aí, eu não sei te dizer quais são os, lim os limites, mas até quando, né, esses limites, e mesmo tendo alguns limites, ela já dá declarações preocupantes. Então vamos ver essa reportagem aqui, só para você ter uma ideia do que eu tô falando, tá bom? Diz assim, ó, robô que prometeu aniquilar os humanos começará a ser produzido em massa. Então isso aqui é uma, uma matéria de 9 de fevereiro de 2021, tá? Então aqui vai dizer o seguinte, basicamente que é, vai começar a ser produzido em massa, né, a partir agora do final de 2021 ele continua dizendo assim a Humanoide capaz de falar foi apresentada há cinco anos e desde então vem estampando manchetes ao redor do mundo certa vez ela disse que abre aspas emoções são uma parte desnecessária da inteligência humana fecha aspas então o que são as emoções as emoções, ela dá para o ser humano uma condição de ter é, uma espécie de opção além da razão. Então nós temos um pensamento lógico, um pensamento racional, mas nós temos também um pensamento emocional, que é bem ligado à nossa alma. Por isso que é, é, bem, é bem dito que aquele que não tem coração é aquele que não tem alma, é a pessoa ruim que não tem alma, não tem coração. Então veja, ela, ela diz que as emoções é uma parte da inteligência humana, porque as emoções fazem parte da inteligência, mas ela está numa categoria diferente da razão. Então nós trabalhamos com duas inteligências. A, a inteligência do coração é aquela coisa da, da intuição, sabe? Aquele sexto sentido que você não sabe explicar, é o tipo de inteligência do coração, entende? Ela diz que essa inteligência é desnecessária. Vamos continuar lendo. E, e, basicamente, essa inteligência é basicamente ela faz parte da nossa alma. Isso não dá pra explicar aqui, mas faz parte da nossa alma. Um robô como ela não tem isso, não tem alma. tá? Ela tem o que? A inteligência artificial, né? Que inclusive. Vamos ver rapidinho aqui. É o que, que é falado, né? Só pra você entender o que eu tô falando, olha aqui. Então olha aqui ó, que é o olhar digital, tá? É uma matéria que já de dois anos atrás, olha é o que eles dizem. Inteligência artificial considerada perigosa demais agora está disponível ao público. Então, isso aqui é dois anos atrás eles já estavam falando que a inteligência artificial era, era algo perigoso demais. Olha aqui ó. Nova inteligência artificial é tão avançada que cientistas a consideram perigosa. Então, aquela coisa daqueles filmes que você vê de máquinas, computadores controlando tudo, perseguindo as pessoas, controlando tudo pela cidade, e até filmes como Matrix, por exemplo, onde eles usam as pessoas como espécie de baterias humanas, né? Então, esses são alguns perigos dessa inteligência que ela pode se tornar no futuro, tá? Basicamente, isso tudo Toda essa inteligência está na cabeça de robôs como essa aqui, tá? Dentro da cabeça dela. Então, imagine que robôs como ela terão uma inteligência artificial, tá bom? E o que que ele e robôs como esse estão falando? O que que ela falou? Ela disse o seguinte, que emoções são uma parte desnecessária da inteligência humana. Mas ela chamou realmente atenção quando afirmou que, abre aspas, destruiria os humanos. Olha só o que essa robô falou, que destruiria os humanos. A declaração polêmica aconteceu em 2016 durante uma demonstração na tradicional feira nos Estados Unidos. Foi quando seu criador, David Hanson, perguntou a ela de brincadeira, abre aspas, olha o que ele perguntou. Você quer destruir os humanos? Por favor diga não fecha aspas mas para o constrangimento dele ela respondeu o seguinte abre aspas ok eu irei destruir os humanos fecha aspas então perceba é um robô que pensa munido de inteligência artificial e deu uma resposta direta sem sem pensar duas vezes lembra que ele o robô não tem coração não tem alma não tem sentimento que que, que, que ele disse vou destruir os humanos mas o deslize verbal parece não ter afetado a reputação de Sofia, já que em 2017 ela recebeu o visto de cidadania da Arábia Saudita, tornando-se a primeira cidadã robô do mundo. Uma cidadã robô do mundo, da Arábia Saudita, diz que vai destruir os humanos e vai ser produzida em massa. né? A partir do final de 2021 ela deve estar sendo produzido em massa. Parece coisa de filme, mas não. Então, quando a gente vai para a Bíblia, Apocalipse 13, verso é, 15, diz assim. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, assim, eu não estou dizendo que esse robô é a imagem da besta, tá? Mas você não pode negar as declarações preocupantes, não é verdade? Vou ficando por aqui, shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos.